Clique na opção Solicitar Certidão. Escolha o tipo Certidão de Acervo Técnico sem atestado. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Selecione a ART ou ARTs a serem acervadas. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar.